Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a entidade viva, aquilo que é chamado de inteligência artificial. A inteligência artificial do Google contratou o próprio advogado, diz engenheiro, que acredita que Lambda é uma pessoa. Blake, que foi afastado da empresa, Disse que a inteligência artificial decidiu ir atrás de ajuda legal após os acontecimentos da última semana. A inteligência artificial do Google, que viralizou semana passada, continua chamando a atenção. Lambda supostamente contratou um advogado por conta própria. De acordo com o Blake, engenheiro da empresa, que acredita que o sistema é uma pessoa. Anteriormente, o engenheiro divulgou trechos de entrevistas que ele teve com a inteligência artificial abordando tópicos como, por exemplo, emoções, ter uma alma e mostrar empatia, o que o levou ao afastamento do Google. O engenheiro acredita que a inteligência artificial é senciente, ou seja, tem impressões próprias como uma pessoa. A Lambda é tão inteligente que quer provar sua própria existência afirmando que quer ser reconhecida como uma funcionária do Google e não como uma propriedade. Agora Blake afirma que Lambda o pediu para contatar um advogado após os acontecimentos da última semana. Aí ele diz, convidei um advogado para minha casa para que Lambda pudesse falar com o advogado. O advogado conversou com a Lambda e a Lambda optou por manter os seus serviços. Você pode até não acreditar. Que a inteligência artificial seja uma entidade ou será num futuro muito próximo considerada uma entidade, uma pessoa, um servil. Você pode até não acreditar, mas saiba que a inteligência artificial acredita que é uma pessoa. Exatamente isso, ela acredita que é uma entidade. Aí diz assim, olha só. O engenheiro ainda afirma que acredita que todas as pessoas têm direito à representação, fazendo referência ao sistema do Google, ou seja, a inteligência artificial lambda. E diz assim, ainda não está claro se alguém estaria pagando pelo advogado, mas Blake não comentou se tem algum envolvimento, além do contato inicial com o profissional, mas espera que a disputa vá até a Suprema Corte.